Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma mineradora de criptomoedas, tá bom? Então o que é mineradora de criptomoedas? É você investir lá um pouco de cripto, tá ligado? E vai rendendo aí todo dia um pouquinho, uma porcentagem, vai fazendo uma bola de neve e você vai ganhando rendimentos aí todo dia, né? Enquanto a plataforma durar, beleza? Bom, então basicamente a plataforma que eu vou mostrar hoje pra vocês chama DeFi Hub, tá bom? Vou deixar os links aí embaixo pra vocês. E primeiramente, cara, é legal que ela tem o tradução aqui é, em português, né? A gente pode selecionar aqui, ó Do ladinho Pronto, tá tudo traduzido em português Então aqui já fala dos fundadores Tudo mais um pouquinho E aqui tem o valor, cara Seguinte, só de você se cadastrar na plataforma Você já ganha 299 dólares Dá 300 dólares Então mais ou menos 1.500 reais Só de cadastrar na plataforma Ganha 1.500 reais, tá bom? Obviamente que não é um valor assim Que você já pode sacar, né? Você tem que investir para poder começar a sacar Você saca só um pouquinho Uma porcentagemzinha por dia De ó, 3% por dia Então assim, é, logicamente né, de uma vez assim que eles não dão dinheiro Senão a empresa ia falir na hora, né? Mas é um dinheiro aqui de bônus que você já começa Que você pode sacando aos poucos E você vai indicando amigos Você vai podendo sacar cada vez mais Então é assim que funciona, certo? Então é o seguinte, vocês podem ver aqui A gente clica aqui é nesse painel Eu tenho 1.099 Porque é os bônus aí de 299 Mais 800 aqui que eu coloquei, tá? Então esse é o primeiro ponto Eu coloquei aqui um valor Que eu acho que a plataforma tá no início Um bom potencial aí Mas é um valor que eu possa perder, tá ligado? Então sempre coloca nessas plataformas Um dinheiro que você possa perder Porque, cara, é alto risco a gente não sabe até quando essas plataformas vão durar porque a plataforma é muito alavancada muito dinheiro, muita gente entrando pra poder manter a economia, então assim, é um dinheiro que eu posso perder se você for investir, coloca um dinheiro que você possa perder porque ou você pode ganhar muito ou você pode acabar perdendo, a gente sabe desse risco, né aqui todo dia tem os rendimentos, aqui ó por exemplo, 3% aqui no dia, então posso até clicar aqui em Receive, pronto, ó já recebi aqui, tá vendo? 32 dólares, porque todo dia, eu comecei agora, né, por que que eu recebo isso? Porque é do valor, diferente ao valor que eu depositei, então vocês podem ver que agora eu tô com 1.131,97. então todo dia você tem os rendimentos ali, e é esses rendimentos que você pode sacar diariamente, ou seja vocês podem estar vendo aqui até, inclusive ó, por exemplo, se você tem no mínimo aí de 900 dólares, é 2 a 3% por dia de 101 a 4 mil dólares de 3 a 4% por dia, de 4 mil a 30 mil, 3,5 a 5% por dia de 30 mil a 200 mil, 5 a 6% por dia, 200 mil a 500 mil 7,9% por dia, isso aqui é pra quem tem muita grana, a gente tá nessa faixa aqui então, de 3 a 4% é o que vai render ali pra mim, entendeu? E agora eu tô com 1.131,97, então beleza, se você Quiser investir também na plataforma, não é uma dica de investimento, mas se você quiser investir, tem a parte aqui de recarga. É muito simples. Recarrega, você clica aqui. Tá muito simples, cara. Basicamente, você tem que depositar em USDT um TRC20. Tá? Depósito mínimo é só 5 dólares, então, galera, é muito baixo, é 25 reais. Então, assim, eu acho que vale a pena arriscar, né? Se você colocar aqui, é um dinheiro que você possa perder. Então, cara, se não fazer falta para você 20 reais 25 20 reais você pode investir. Agora, se fazer falta, não investe, entendeu? É um dinheiro que, assim, é risco, né? Mas pode multiplicar, certo? Enfim, e é muito simples, cara. Para você depositar, você tem o endereço TRC20USDT, você copia isso aqui, esse endereço deles, tem o QR Code aqui também, copiou. E é muito simples, aqui tem a Binance, né? Basicamente, você tem aqui o USDT, tá? Basicamente, você vem aqui em saque. Na conta Binance ou site aí você vem aqui e coloca o endereço, tá? Seleciona aqui a rede TRX TRC20, tá? E aí você coloca quando você quer. Por exemplo, mínimo cinco 5 aí, né? Tem uma taxinha, então você tem que mandar 6, tem a taxinha de 1 um da Binance, manda 5, pronto, vai chegar lá pra você, entendeu? Já se você quiser sacar depois seus lucros, é muito simples, você clica aqui em retirar, certo? Que é o withdraw e basicamente tá aqui, ó, o seu valor, né? 1131, aí o que acontece, cara? Vocês podem ver que o saque é 24 horas, tá? Tem uma taxinha só de 10 centavos, você clica aqui em receba juros na conta base, primeiramente, e aqui tem os seus juros que você pode sacar diariamente, tá? Então, no caso aqui, o que eu posso estar tá sacando tá escrito aqui, ó, 24 dólares eu que eu posso estar sacando Então juros transferidos para saque em dinheiro Então primeiramente você vai ter que fazer isso né? Tu, diariamente você tem que fazer esse passo a passo Que é o seu juros Que você transfere para a parte de saque então você vem aqui, clica confirme. Pronto, agora foi aqui, ó, foi para cá, quantidade disponível 24. Agora eu posso vir aqui novamente em retirar. E agora vocês podem ver que agora sim tá disponível esses 24 dólares para eu estar tá sacando. Então todo dia, cara, eu consigo 24 dólares. Ou seja, eu depositei 800, né? Então aqui a conta é simples, cara. 800 dividido por 24 igual 33 dias. Então em 33 dias aí basicamente, né, se manter essa faixa aí, eu já recupero o valor que eu investi. Então a plataforma a gente tem que torcer para durar no mínimo isso. Durando aí esses 33 dias depois o que vier é só lucro né dessas então, plataformas são alto risco mas é aquilo num período curto de tempo se durar ela se continuar até lá depois vai ser só lucro certo e agora o que eu preciso fazer agora eu venho aqui novamente na minha conta da Binance, só que agora eu vou depositar então vem aqui no meu SDT clique em depositar eu já vou fazer ao vivo aqui com vocês eu seleciono aqui a rede então TRX TRC20 e vai para ser o meu endereço eu copio esse endereço colo aqui meu endereço e coloca minha senha de segurança e posso clicar em transferir pronto sucesso vocês vão ver que de 1131 foi para 1107 e agora tem uma taxinha de 1 dólar, então eu vou receber 23, agora é só esperar uns minutinhos, já chega na minha conta da Binance. Enquanto vai chegando lá, a gente pode ver outras coisas que tem aqui, então parte de negociação, que a gente já viu, né, que tá já foi recebido, tem a parte aqui também da equipe, tá, que é muito importante, porque é um marketing de rede, né, se você ainda não percebeu então, quanto mais pessoa você indica, mais você vai ganhando, se as pessoas indicarem outras pessoas você ganha nível 2, e se os amigos dos seus amigos indicarem mais um, você ganha nível 3 também, tá, inclusive aqui tem a parte de compartilhar, né, minha câmera tá tampando mas tem um botão de compartilhar, e aqui você tem o seu link, tá, então o meu link vai estar embaixo aí pra vocês, tá entrando pelo meu link, você fazendo isso, você vai estar tá ajudando o canal, né então se você quiser ajudar o canal, entra pelo meu link e você pode compartilhar o seu link também E basicamente você tem 8% de comissão no primeiro nível 7% no segundo e 2% no terceiro, tá? Então por exemplo, o um amigo seu aí colocou 100 dólares Você ganha 8 dólares, tá? Então assim, se você indicar muita gente, você acaba ganhando mais E só pra mostrar aqui pra vocês ó, O depósito chegou aqui no Rebinds, tá? 23 dó Então é mostrando a prova de pagamento, né? Realmente a plataforma funcionou, me pagou Espero que continue assim, né? Não posso garantir nada, mas espero que continue todo dia pagando certinho E é basicamente esse o vídeo de hoje, galera Então não tem segredo, tá? Eu já trouxe várias plataformas desse estilo então assim, são plataformas de alto risco mas também alto retorno, então o segredo é saber entrar na hora certa e a plataforma durar o tempo que você tiver nela, para você recuperar o investimento e depois é só lucro e é basicamente isso, beleza galera? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, valeu até a próxima!